Alô, seguidores do Rio Mafra Mix. Está chegando a hora aqui no município de Mafra. 1 de maio, comemoração da rústica Wilson Bu em comemoração, claro, ao trabalhador no seu grande dia. Essa corrida, que começou em 1970, teve seu primeiro ganhador, um Rio Mafrense, Agenor Cunha, o Pelezinho. Agora vai para o seu ano de número 52, 52ª corrida, comemora-se e se pratica nesse 1 de maio. Coordenação da Prefeitura de Mafra sobre a, com a Secretaria de Educação, Esporte e Cultura que tem o seu comando. Estamos com a secretária Jasmina, que fala para nós sobre esse evento que diferencia não só o município, mas a região. Olá, então é um prazer a gente estar trazendo essas informações para o Rio Mafra Mix e as nossas atividades esportivas, né? A corrida 1 de maio ela é, é já de anos e anos, né? Que as pessoas esperam, pessoas da cidade, pessoas das regiões próximas. E este ano nós vamos ter a capacidade para 500 adultos e também para 200 crianças. Então, não só o, os adultos agora, mas a criançada também vai poder correr, vai ter uma categoria bem específica para elas. Secretária, e claro que o momento que a gente falou diferencia homenagem, inclusive, a um grande esportista, desportista de Wilson Bude, saudosa memória, com uma referência grande, uma homenagem também dupla. Exatamente, né? Além de fazer essa homenagem, então, nós estamos em comemoração ao Dia do Trabalhador, e esta atividade física, ela vem com muita alegria após aí algum período de pandemia, onde a gente não pode fazer muitas atividades. Então, é uma alegria muito grande para nós podermos estar executando agora esta corrida, né, sendo a 52ª. Não podemos nos furtar de fazer a pergunta, a senhora vai participar somente na premiação ou vai estar em atividade também? Não. Hum. Olha, eu tava vendo ali que a categoria mais leve são dois km. e meio. Eu tava querendo correr naquela de 400 metros, mas diz que é só pra criança. Então eu vou ter que treinar um pouquinho para que eu possa ir na de dois km. e meio. Mas eu vou sim. Tá certo, e tá aí já o convite para vocês que estão nos acompanhando no Rio Mafra Mix para no domingo, dia 1 de maio, acompanhar aqui se a secretária realmente, a secretária de Amini, secretária de Educação, do Esporte e também da Cultura, participou ou não. Vamos continuar as informações agora com o coordenador, o Carlão, que fala para nós também sobre a organização da corrida, as inscrições e claro também se temos novidades, Carlão. Fala, Márcio. Muito prazer estar falando com o pessoal aí da rio Mafra Mix, todo o pessoal aí da nossa comunidade rio Mafrense. E é com muita alegria aí que a gente está chegando na reta final da, das inscrições para, para a 52ª Corrida é, Vilsumbu, 1º de Maio. É. Esperamos aí que a gente possa estar desenvolvendo um grande trabalho, né, domingo aí, atendendo aí a, a, ao nosso público, tanto de rio Mafra e região, como das outras localidades, outras cidades, né temos bastante inscritos já né um, um número bastante bastante é grande e, é, superou nossas expectativas né temos aí é, corredores aí é, é, com, com currículo é, com vitórias aí na, no, no, na, na na trajetória deles que vem ganhando aí a, as competições aí tanto no Rio Grande do Sul como Santa Catarina e no Paraná. Né? Já temos aí cinco nomes aí, é, que são corredores que vêm para buscar o prêmio na categoria geral dos 10KM. E também temos o nosso pessoal aqui em Mafra também, que vem treinando, vem se dedicando. aí. Então vai ser uma corrida bacana, bastante competitiva e que a gente possa estar tá finalizando ela com, com bastante sucesso. Uma corrida que começa aqui na Praça Miguel Bielek e termina aqui na Praça Miguel Bielek pelas principais ruas aqui do município de Mafra. Lembrando que essa corrida não, não passa mais para o município de Rio Negro, mas conta também com competidores do lado rio-negrense, portanto, Rio Mafrense. E há também uma... A participação deles, eles vão ser, vão ser agraciados também, quem participar na premiação, quem chegar nos primeiros lugares, os Rio Marfrentes terão aí uma participação diferenciada. É isso mesmo, Carlão, secretária, quem fala? É isso aí, Márcio. Esse ano aí é uma grande novidade. A gente está trazendo uma premiação é, para o melhor Rio Mafrense, né, na categoria do, do, do, da prova ali dos 10KM, tanto masculino como feminino. né? uma premiação em dinheiro, né, que então o melhor Rio Mafrense melhor, melhor colocado vai ter a premiação em dinheiro na, na categoria dos 10KM. Então é uma novidade que a gente está trazendo para a prova, valorizando né, o nosso pessoal, o pessoal de Mafra, aí, como eu falei já na primeira parte. Nós temos aí uns corredores que eles vêm se destacando, eles vêm, eles vêm treinando, né, tanto o pessoal aqui de Mafra como de Rio Negro. E nada melhor do que a gente é, colocar essa premiação para eles aí, valorizando aí o, o, o trabalho deles. Para quem está pensando, para quem vai fazer a sua inscrição, como é que é? As inscrições elas se encerram aí na manhã, né, no dia 20 e né. então tem hoje para estar tá fazendo, mais amanhã. E, uh, e como eu te falei, a, a, superou as nossas expectativas, estamos com um número muito, muito bom de participantes. Né, e procurar fazer a prova aí na, na altura dela, né, Márcio? Na, na altura dela, a gente ficou dois anos parados, não, não, não teve a competição, então a gente procurou dar uma atenção especial também para a corrida 1 de maio, que é uma das mais tradicionais e antigas aí do estado de Santa Catarina, né? E também a altura da nossa gestão, né? A nossa gestão vem fazer um trabalho excelente aí através do, do, do nosso prefeito Emerson Maza, aí, que então a, a corrida também a gente procura vai estar tá procurando fazer a altura da, da gestão, que vem sendo uma gestão excelente para o nosso município. Muito obrigado. Conversamos com o coordenador, o Carlão, coordenador da 52ª Rússica, 1º de maio, Wilson Bu. Retornamos com a nossa secretária, que tem mais informações. Então vale só o nosso convite, como o nosso diretor Carlão falou, hoje e amanhã ainda podem ser feitas as inscrições no Departamento de Esportes, que fica ali pertinho do Barão de Antonina. Então quem ainda não fez a sua inscrição, vamos lá, né? vamos correr junto com a gente, vamos superar aí essa pandemia, podendo ter essa liberdade de sair pelas ruas e quem sabe aí receber uma premiação ou um destaque, isso eu tenho certeza que muitos, muitos têm chance. Tá certo, muito obrigado, secretária Jamini, com essas informações, obrigado ao Carlão. Registro, então, no Rio Mafra Mix, é a Corrida rústica 1 de Maio Wilson Mude, número 52, que acontece nesse domingo aqui no município de Mafra, a largada na Praça Miguel Bielek e a chegada também aqui na Praça Miguel Bielek, o convite para vocês que nos acompanham no Rio Mafra Mix.